Eu sou calmo, eu sou calma, eu controlo os meus pensamentos, eu tenho uma mente calma. A minha mente só foca no lado positivo das coisas, eu aceito tudo o que acontece e fico em paz com isso. Eu sou um com o todo e me conecto com tudo que existe. Eu sou uma pessoa de amor e paz. Eu entendo e aceito tudo o que acontece na minha vida. Deus é muito bom comigo e nunca me desamparou. Não há por que eu me preocupar. Eu vivo a vida apreciando as coisas boas. Eu agradeço o tempo todo pela vida que eu tenho. Eu agradeço pela mente calma e tranquila que eu tenho. Eu sou uma pessoa calma, minha mente é calma e sou eu que controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só penso em coisas boas. Eu sou calmo, eu sou calma.